Boa noite galerinha. Vamos aqui saindo do Rio Vermelho. São meia-noite e 27, muito tempo que eu não saio à tarde assim de lugar nenhum. Ih, já vi os cachorros! Uhuhu. Então como o trânsito está livre, hoje é dia de fazer um bom tempo. Ligado apenas dos radares. Vamos embora. sei muito bem onde estão o chão aqui na curva estava aqui, ó Estava aqui conversando com o pessoal depois do evento aí, não foi bem um evento, foi um encontro com o pessoal do Hall Hacker Club. Hoje, o primeiro dia falando sobre DevOps e, e Puppet. Boa, não dá pra fechar não, porque escurece pra caralho. Bom então tá ventando Puteiro aí, é puteiro é puteiro Nem o um radar aqui na frente Não sei, eu me lembro Obrigado, amigos Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Não tá mais aqui Ui, uh, blitz, ó O pouco acidente Costa? Rapaz, três salvador metendo. Filma, não filmou. Ah, aí, Raul, tivesse errado, se fudir agora. Gostei, gostei. Olha o policial falando com as putas. Ah, hum, vambambam, vou dizer. Ó, aqui ficou um cadra. Ó, mais aqui, mais menina. Só de fiozinho? <risos> ah, eu vou encostar mais. Ah, já, puta, meu Deus do céu. Essa aqui com as trevas pra fora. Detalhe viado, Bom, ali eu não sei se é. Parece, parece. Vamos ver o que mais. Bom, aqui não pode ficar porque aqui já é puteiro também. Aqui não tem. Na rua de dentro aí é socado, socado. Muita puta. Rapaz, a bicha fica é descompreendida. Então, voltando ao assunto, é primeiro encontro tratando de, de puppets, te deu, deu sorte, pelo menos eu dei sorte, e o cara que é referência aqui no Brasil, Preste atenção, a referência no Brasil estava cá com a gente, o, o Guto Carvalho. Então é, o, o Guto eu tenho, eu tenho referência já que os meus estudos de, de Vagrant, o Vagrant, começaram a partir do material dele. Então assim, o cara é, é minha referência o que eu estou estudando porque o que eu estou fazendo então, porra pra mim é do caralho, né, velho o, o legal de trabalhar com software livre é isso você consegue encontrar com seus ídolos porque tá todo mundo vivo ainda, véio. graças a Deus ó, olha o seu cristão, graças a Deus então, assim será que tem alguma será que não será que me empolga aqui, né, eu esqueço viva, véio. então assim, a gente consegue encontrar consegue conversar, trocar uma ideia acabou o o evento lá, a gente parando o barzinho, eu fiquei tomando água túnica eu e o, e o Rafael e um cara lá da ó, ó, olha a turma véio, olha a turma que tava, eu merdinha o Rafael Gomes e é o cara que manda pra caralho de é software livre aqui aqui na Bahia. Pode conhecer ele na né? rede social com o, o, o Gomex. Tava também o Rubuto, né? Porra. Referência pra caralho. E tinha um camarada também da... da... da System. Fora Cold Mountain Porra, eu esqueci agora, mas o cara é super brother, viu? o cara... O papo do cara é Cloud, é, velho, é, é, é Cloud, é cloud. É OpenStack, CloudStack, ferramenta para ambiente de TI grande, grande, grande de imenso, tipo o cara trabalhou na Globo.com, Para quem não sabe a Globo.com é, é, é uma empresa de TI grande pra caralho, você vê o ambiente da Globo, mas assim, você pode não ter noção, que o que roda lá, lá dentro é, é, é enorme, é enorme, os caras da Globo .com não querem competir com o com R7, com com site de outra emissora. Os caras os estão cara tá mirando no Facebook, então por aí você tira o nível que os caras querem. Eu já conheci algumas pessoas que trabalham na globo e assim, todos são muito foda, todos são monstros. Gente, muito boa, muito boa pra caralho. O cara aqui não, não deixa que de ser outro. Porra, a gente vive TI, e tem hora que pega uma conversa de um povo desse aí, a gente não entende nada. Teve vários momentos que eu boiei, assim, eu, porra, o que que os caras estão falando, Não né? Tô entendendo nada aqui. Isso é legal, isso é legal, isso, isso refrigera a mente da gente pra ver que, por mais que você estude, não tem jeito. Tem gente que sabe muito mais que você. Então, negão! Estudar nunca é demais, viu? Vá por mim! Vamos estudar, vamos estudar! Então, agora uma vez por mês a gente vai se encontrar... Lá no hall Hack Club tocar esse essa cultura da office tá aí pra dentro. boa aqui, você com o contato dos de caras desse aí, porra... Os caras têm vivência de ambiente grande, então... As referências deles são as melhores possíveis, ferramentas que funcionam, já foram testadas exaustivamente, então é pegar e usar, e adequar né, porque claro que meio ambiente não se compara ao deles né. Eu até perguntou lá, porra, velho, se demorou pra vir pra cá, eu. Porra, velho, tinha problema segunda assim entrar <risos> Não dá pra colar em uma porra dessa. Você com a habilitação vencida o documento da moto irregular. Não, é, é muito distante pra onde eu moro. Porque eu não conheço a dinâmica dessa região. Ali mesmo, aquela blinça, aquele ponto ali, eu não conhecia. Isso deve rolar direto, deve rolar direto, direto, direto. Se fosse ao um tempo atrás, eu ia me fuder, porque estava errado. Pô, negão, já segurar tudo aqui pra travar. A viatura o comboio três viatura Quase o freio mandou lembrança, eu tentei a fechar o freio. <risos> Só freio o motor aqui, acelerador reduzir, vai embora. Já lá na frente, na rotatória. pensei em frear aqui, mas aí o, o motor segurou. Ii, reduzi bastante. Bom, agora só falta passar direto. Eu acho que não vai dar não. Vai dar? Não, você é louco. Abriu, abriu, abriu, abriu, abriu... abriu não. Bom galerinha, vamos ficando por aqui. Daqui pra frente não tem nada de diferente. É mais do mesmo, turbana vazia, tranquila. aí um abraço a vocês e até nosso próximo vídeozinho valeu tchau tchau